está começando mais um vídeo no canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje eu analisarei detalhadamente o trailer oficial que talvez seja o último lançado até a estreia da série Os Anéis de Poder. Vamos analisar o trailer oficial frame a frame e também ver se você deixou passar algum detalhe. Estamos a poucos dias da estreia da série e o Prime Video soltou mais um trailer, dessa vez eles estão chamando de trailer oficial. É um pouco confuso, alguns eles chamam de teaser ou teaser oficial, trailer principal e agora trailer oficial, mas enfim, como eu sempre digo.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 com muitos benefícios, então faça parte dessa Sociedade do Anel, torne-se membro do canal, o link é o primeiro da descrição. E sem mais demora, vamos à análise. Mais uma vez aquela batalha, né? Que não sabemos ao certo qual que é, estamos achando que é a Guerra da Ira, algumas dessas guerras ou batalhas da Primeira Era, né? Temos aqui o irmão de Galadriel, né, o Finrod Felagund. Meu irmão, perdeu a vida dele caçando o inimigo. A missão dele. Voltar um pouquinho aqui. Dele, caçando o inimigo. Nesse momento a gente pode ver o corpo dele, né? Ela ali num funeral, né? Está ali se despedindo dele. Para quem não conhece, quem não sabe quem foi o Finrod Felagund, é bom até explicar. Porque temos algumas marcas aí no corpo dele e ele foi um grande rei, né? Foi o rei de Nargothrond, né? Ele é o irmão mais velho de Galadriel e ele participou ali da demanda de Beren, né? Em busca ali da Silmaril, né? Beren foi desafiado a tirar, né? para se casar com Lúthien quem conhece a história, ele foi... ele aceitou esse desafio de retirar, de remover, de resgatar uma Silmaril da coroa de Morgoth. E Finrod participou da demanda de Beren né, até certo ponto do caminho e eles foram aprisionados ali em tol in gaur -hof, né? que seria a ilha dos lobisomens. Eles foram aprisionados pelo próprio Sauron. E essa ilha, o próprio Finrod an anteriormente dominava né, essa ilha e ergueu ali uma torre chamada Minas Tirith. E eles sofreram muitas torturas ali, né? Os companheiros deles foram sendo mortos aos poucos por lobisomens, né? Principalmente por um lobisomem. Até que sobrou só o Finrod e o Beren. E ali, quando o lobisomem voltou para atacar. O Beren, o Finrod entrou na frente, né, protegeu o Beren e lutou bravamente contra um lobisomem, né, com as próprias mãos e dentes, matou o lobisomem com as próprias mãos e dentes. Mas os ferimentos que ele recebeu ali do, do lobisomem foram tão é, fortes, né, tão cruéis que ele não resistiu e acabou morrendo em seguida. Por isso que vemos aí o corpo de Finrod Felagon, todo rasgado, todo arranhado, né, rasgado de garras mesmo, né. Então, vamos continuar aqui. A missão dele agora é minha. Ó, você pode observar que ela tira, pega aquela adaga, né? A adaga que ela vai aparecer novamente até nesse trailer, né? A famosa adaga é, metade prateada, metade dourada, era do próprio irmão. Então, ela pega aquela adaga pra ela e leva durante a jornada dela, né? Só voltando um pouquinho mais aqui, porque tem uma coisa que aparece, agora vamos é ver... Minha. É que eu tô bem na frente. Eu vou ter que, que tirar para vocês poderem ver. Pronto, agora vocês podem ver melhor na parte inferior esquerda, a parte aqui de baixo, tem uma marca no peito dele. E essa marca é muito parecida com aquela marca da forja de uma espada lá na geleira que, que eles encontram, né? A Galadriel e, e, e a equipe dela, o grupo dela, né? Eles encontram ali. Uma bigorna com essa marca, né? Onde foi feita, onde foi forjada uma certa espada. Que posteriormente a gente vê que está com fio, né? Então ele tem essa espada aí e parece muito com esse símbolo aí. Se vocês concordam, deixem aí nos comentários. Eu acho que eu vou continuar aqui em cima. Vamos ver se não vai atrapalhar em outra cena. Vamos continuar aqui. Mais uma vez a gente vê aqui Númenor, né? E os barcos aqui. Maravilhosos barcos númenorianos e estão partindo. Pelo que dá para entender, né? eles estão saindo da cidade, estão saindo do país aqui de Númenor, né? do reino, melhor dizendo, do reino de Númenor. Esses navios ficaram lindos demais. Truth, Fique ao meu lado. Olha só, essa cena maravilhosa aí da Galadriel subindo em um barco, né, em um navio Menoriano. Já vimos essa cena em, em outro trailer, em outro teaser, né? Nosso encontro não foi um acaso. Acredito que ela esteja falando isso pro Halbrand, né? Fica ao meu lado, nosso encontro não foi por acaso. Olha só, Elendil, muito legal mesmo. Eu vou ter que jogar, me jogar pra baixo novamente, pra não tampar as cenas aqui. Só um minutinho, pronto. E aqui a gente pode ver Elendil, o alto, muito legal mesmo. Essa armadura dele, os símbolos, tudo ficou muito bacana. E esse ator lembra bastante, sim. é algo que a gente pode imaginar de Elendil mesmo, assim. Pra mim, ele, ele convence como Elendil, né? Ele está ali com uma cara, tá meio espantado. E vocês podem ver que, que estão caindo algumas pétalas ainda da, daquela, da árvore branca de Nimlof, né E ele está meio assustado. Não sabemos o que, está, o que ele está vendo de fato. Olha só. Temos aqui Durin quarto. E ele também está meio detonado. Né? O rosto todo sujo, cabelo desgrenhado aqui. A cara um pouco... É, pouco não, muito séria na verdade né? Aconteceu alguma coisa é, Talvez triste né Ou sei lá Algum acontecimento não muito bom Foi obra de algo maior Olha só ele aí Olha o bichão aí Nosso querido, não tão querido talvez né Halbrand Halbrand é um personagem misterioso Ele tá aqui com uma Com uma cara Não muito boa né Então também deve ter acontecido alguma coisa <risos> um pouco triste ou uma, alguma coisa muito séria aí. Que ele tá meio, meio chateado aí, né? Olha que legal. Deixa eu voltar um pouquinho antes desse... Para aqui, porque Temos umas criancinhas aqui. Possivelmente elas estão em Valinor, né? Por, ou Tyrion. Né? Cidade élfica ali nas terras imortais é... E a gente pode ver com essas criancinhas Que tem uma ali do cabelo bem, bem loirinho né? Bem quase platinado, correndo ali tá bem no rio, parei bem na cena Que ela está atravessando uma menina né, De cabelos prateados, meio dourados Quem será, hein? <risos> está atravessando esse, esse riozinho aí e eles estão brincando ali, né? Então, eu acredito que seja Galadriel, né? E, na infância dela, mostrando um pouco ali das terras imortais, né? Te, como teremos esses flashbacks aí da primeira era e dos anos das árvores que seria é, essa época, né? Nem, não seria nem exatamente a primeira era em si, mas os anos das árvores, bem antes da primeira era. Mais uma vez temos aqui... É, a sacerdotisa de Morgoth, né? Parece que ela está ali também, né? Nas terras imortais, né? Dá a entender que ela está por ali e que ela está olhando para as crianças, né? Mas não sabemos ao certo. É muito legal também essa, essa paisagem assim também, ainda parece um pouco ali Valinor, ainda parece um pouco as Terras Imortais, né? Mas me lembra muito aí, é, depois a gente vai ver outra cena de, de umas cachoeiras, assim, vindo de, de uma montanha. Parece algum dos lados dos portões ali de Moria, de Casadun, né? Às vezes aí já é um pouco mais pra frente. Me lembra bastante, pelo menos, a, a fotografia, né? A tonalidade aqui das cores, mas não dá pra saber exatamente que lugar é esse. Se é, fica em Aman, né, nas Terras Imortais, ou fica é, na Terra-média mesmo. Olha só, quem que tá aqui? Quem que é esse daqui? O personagem, eu diria que mais misterioso? Não, não tanto, mas um pouco misterioso como o Halbrand, né? Esse personagem aqui. A gente pode ver que do lado dele ali, do nosso lado direito está a, a Nori, né? A Eleanor, né? a nossa querida Pé peludo. E o personagem aqui, o Homem Estranho, ou Estranho, ou o Homem Meteoro, como a gente chama, né? Está ali meio que defendendo ela é, desses wargs, né? Esses wargs ficaram bem diferentes. A gente vai ver eles de frente, diferentes do, da trilogia ali do Peter Jackson, né? E até mesmo do, da trilogia do Hobbit. Cada um de nós. Olha só, eles ficaram bem diferentes, né? Olha só, meu Deus, ficaram assustadores, né? Eles lembram um pouco já, um pouquinho, os Orgs, tem uma carinha assim, é, meio que de, de anta, sei lá, um bicho bem pré-histórico mesmo, assim também, né? Mas passa bastante medo, né? Nossa olha aqui, temos quem? Nosso querido Gil Galudão, né? Olha ele aí, <risos> e ele está olhando ali, ou ele está olhando alguém ou algumas pessoas partirem, ou ele está xeretando mesmo, né? Está tá vendo ali alguém conversar, alguém trocar uma ideia, né? Obviamente, em Lindon. Cada um deve decidir... Voltar mais um pouquinho aqui. Temos Miriel, né? Então ela tá dando um discurso ali pra galera. Os Númenorianos, né? Todos muito coloridos, né? A gente pode ver que cada um veste uma, uma roupa muito diferente da outra, né? Não tem um padrão, né? Quer ver? Tem uma hora que eles ficam de frente. Só que esse discurso que ela tá dando não faz parte, não é a mesma cena dessa agora. Aqui eu acredito que ela está falando com Galadriel. Tá à esquerda aqui, ó, tá uma silhueta meio dourada, né? Eu acho que é Galadriel conversando com o Miriel. E aqui, ó, a gente pode ver, observando a roupa do povo, né? Bem diversificada mesmo, né? Cada um de um jeito e na frente tem quem? Farazon, né? Tá, tá o bichão lá, né? Já causando na balada, já fazendo, é, de certa forma... É um oponente, quase que um oponente da Miriel Porque, assim, pelo menos de lados opostos eles estão, né? Ela tá aqui, você pode ver que ela tá aqui nessa parte de baixo Tá de frente pra ele, né? Então, não sei se, se ele está ajudando ela nesse discurso Ou ele já tá confrontando, né? Mais uma vez a cena de Sildur, né? No, num barco no Menoriano, Eles com as mesmas roupas aqui eu gosto demais dessa tonalidade. Tanto da madeira, o contraste que dá, né? A combinação, na verdade, é, não é o contraste é, da madeira, dessa cor de madeira com é, é esse, esse. Eu não sei muito bem qual cor que é essa, mas é um verde meio escuro, meio um turquesa escuro, né? Mas eu, eu gosto dessa cor, eu gosto demais. Quem vai ser? Aí temos aqui um elfo chegando naquele vilarejo da, da Bronwyn, né? E não sei se é o Arondir ou o outro elfo, mas é um dos dois. Possivelmente é o próprio Arondir, né? Porque ele já aparece aí em seguida na próxima é, cena, né? Então vamos ver aqui. ele aí, ó. Já aparece aí. Eu não sou o herói que busca. Opa, olha ele aí, ó, misterioso. Não sou o herói que busca. É um safado esse cara aqui, meu. <risos> Eu não sou o herói que busca. Olha só, ele parece estar tá numa prisão ou alguém está numa prisão, né? Mas eu acredito que ele está na prisão, em alguma prisão ali no Menoriano quando eles chegaram em Númenor, né? Então acho que prenderam ele inicialmente, né? Depois soltaram tanto que ele vai ajudar os Númenorianos, ajudar o exército Númenoriano, mas parece estar tá numa numa prisão temporária ali. Pelas grades, mas grades de madeira, não sei. Pode ser que ele esteja dentro do, de um barco, né? Quando, for, quando eles foram resgatados ali. Não sei, não dá pra saber. O que dá pra saber é o quê? Que ele tá todo machucado, todo sujo aí. Então houve alguma resistência, algum, alguma treta aí, alguma luta que ele acabou se machucando. Aí mostra mais uma vez a jangada dele aí, né? Seja lá o que tiver feito. Se ele perde disso. Não, essa frase aqui é surreal. Então... Seja lá o que tiver feito, se liberte disso. Ele deve ter falado alguma coisa pra Galadriel que, sei lá, não sou legal e ela falou, meu, seu passado não é muito bom pelo jeito, né? Então vamos, vamos mudar de vida, né? Se liberte disso aí. Ele tá ali do lado dela, então já tá conversando com ela, né? É possivelmente é uma cena é, posterior àquela aquela batalha ali no vilarejo da Bronwyn, né? Porque ela já tá também meio suja, cabelo desgrenhado, eles estão de armadura, né? Então, um dia esse reino vai ser seu. Isso é legal também, isso que a princesa Disa fala aqui pro Durin Quarto, né? É um dia esse reino vai ser seu. É, ele é o príncipe, então obviamente ele vai, vai ser rei. Mas eu acredito que ele esteja resistente é, ao aliança com os elfos ali, né? Porque a gente sabe que o Elrond foi lá para tentar fazer alguma aliança, né? Fazer aquela politicagem, né? Então eu acho que ele ficou muito resistente e acredito que a esposa dele, né? É... Deve estar tá aconselhando ele, tipo, meu, aceita aí, sei lá, essa aliança, já começa a agir dentro do reino aí, para poder você herdar um reino já estabelecido, um reino com, com muitos amigos, com muitos aliados, né? Então, acho que ela deve estar tá dando algum conselho para ele aí em relação à aliança entre elfos. E anãos. Continuando. Esse reino vai ser seu. Ó, essa parte que eu falei que é, lembra um pouco. A tonalidade lembra um pouco aquela cena lá que a gente viu, né? De um rio, uma cachoeira, assim. Aí parece ser algum lado de Moria, talvez. Porque cl claro que essas cenas são todas, às vezes, desconexas, né? E a gente tá tentando. Conectar uma a outra, assim, eles jogaram as cenas, mas às vezes uma cena, um trecho não tem nada a ver com o outro, né? Mas julga, se tivesse alguma conexão, eu diria que aí seria Moria, do né? Algum lado externo da montanha, né? É porque a cena anterior é, foi do Durin, né? Com a princesa Dissa e a próxima cena é uma cena interna de Moria, né? Olha aí, que é o Elrond chegando ali Essa cena a gente já viu medo. Olha só, essa é legal também hein? Aqui temos o Durin III e sim. Ele tá ali no seu, nos seus aposentos né? Ou no seu trono Ou como diriam muitos outros No seu camarote em <risos> terceiro No seu camarote em Moria né? A gente pode ver que o filho dele Tá chegando ali atrás né? Vai vir falar com ele ele já notou que o filho dele tá chegando, tá olhando meio assim, né? Então, tá acontecendo... Talvez o, o filho dele vai pedir algum conselho pra ele. E aí eles vão ter algum diálogo aqui. E sim, o da fé. Olha só. Aqui a gente pode ver Fê. Númenor. De dentro ali da... Acredito que seja... É, o palácio real, né? De dentro do palácio real para fora, porque a árvore tá ali, né? A árvore branca. A gente já viu esse, essa foto aí é, em alguns cartazes, né? Então, a árvore branca soltando aqui muitas folhas, né? E a Galadriel tá ali, ela olha também assustada, como se tivesse chegando um vento, né? Um vento muito forte, né? Balançando a árvore. Balançando aí e tirando as folhas dela e a Galadriel assustada com esse vento. Ó. Temos aqui os orcs na floresta, né? Perseguindo o Arondir e o Fio, né? Acredito que a Bronwyn esteja junto, talvez, né? Não sei. Mas temos os orcs aqui. Ó o Fio aí, co... o Arondir protegendo ele. Que sabemos fazer melhor do que qualquer criatura. Mais uma vez aqui o grupo. Eu oh, falo coisa. que é um grupo de orcs, que não de... é um exército, mas é um, um grupo grande, né? Não são poucos, né? E, a criatura na terra. e aqui a gente tem o, o Adar, né? Temos o Adar. E aí eu acho que ele tá liderando ali, né? Tá, sei lá, dando algum discurso ou falando alguma coisa ali pra esse grupo de orcs, né? Tchau. A gente vê que ele é meio Pálido, né? Tem uma pele meio cinzenta, assim. E vemos também... Olha só que interessante, que ele tem a orelha pontuda, hein? Fica a dica aí. Quem será o Adar? Orelha pontuda, meio cinzento, ainda... É... Meio humano, assim, meio elfo, talvez, né? Meio humano no sentido assim, mais uma noz, menos orc possível, né? É Porque, assim, então a gente estava cogitando de ser... Witch King de ser algum, algum espectro do Anel antes de se tornar um espectro do Anel. Muita gente estava cogitando um Nazgul antes de se tornar um Nazgul. Né? É, mas sabemos que os espectros eram é, reis dos homens, né? eram homens, eram humanos. E aqui, como a gente sabe, tem essa diferença, pelo menos nas adaptações, tá? deixar claro que é nas adaptações que Faz essa diferença entre elfo e homem. É, é a orelha pontuda, né? Então, fica a dica aí. Talvez o Adar é, faz parte aí ou fez parte dos elfos. Com a orelha pontuda é o que tudo indica, né? E é a criatura na Terra-média. Somos leais uns aos outros. Olha só, temos aqui mais uma vez. A caravana dos pés peludos. Os bichos não param, né? Pra lá e pra cá... Acho que é complicado viver uma vida nômade assim, né? Carregando um monte de coisa. E então mais uma vez. Mais uma vez é interessante notar que a paisagem da Nova Zelândia é maravilhosa. Tudo isso daqui, galera, é, não é CDI, sabe? Tá, tá muito claro que, tipo. É, a galera gravou nos locais mesmo, assim, sabe? Vai ter um CGI de fundo, um, um pedaço ali, uma coisa ou outra, uma tela verde em algum canto? Sim, vai, vai complementar com uma árvore a mais? Beleza, mas no geral, assim, tipo essa cachoeira, esse paredão aqui é, Eu tenho quase certeza que, que é realmente um local é, que existe lá na Nova Zelândia Temos aqui o, o João Grilo, né? Mais uma vez, brindando aqui com o Chicó. Essa cena é interessante porque é, a gente pode ver esse banquete, né, também temos fotos desse banquete e tudo mais. É, uma coisa interessante, primeiro, não sabemos o local, mas eu tenho algumas especulações aqui, né, algumas opiniões. Nós podemos ver que reconhecemos alguns personagens, por exemplo, temos o, o, o Celebrimbor ali. É, temos de costas para a gente o Gil-Galad né? Temos o Elrond lá na, na, na ponta Lá na ponta mesmo, no né? extremo oposto aqui do, do Gil-Galad A gente tem o Anão, né? o Príncipe Duro em quarto né? e Sabemos que a Galadriel também está ali né? Ela é uma que está levantando a taça ali no meio Não dá para ver ela ainda, só a mão dela Está né? coberta com, com um pano bege, né? um pano claro uma veste clara, né? É, mas temos duas mulheres aqui, duas elfas, né? É, que a gente não sabe quem que é, né? Que tá do lado do Celebrimbor, né? Será que ela é esposa de alguém, né? Porque eu acho que ela não tá aí à toa. Esse banquete aí é um banquete muito exclusivo, muito específico. Só tá quem tem que tá mesmo, só a gente da alta mesmo. Acredito que é para firmar alguma aliança muito séria, então não é não colocaram é, pessoas aleatórias ali, né? Eu acredito que não, né? Então, essa, essa moça, essa mulher, é, deve ser importante da direita, do lado do... Entre o Celebrimbor e o Elrond, tá? É dessa que eu tô falando. Tá toda ornamentada ali e tal. E em frente ao Celebrimbor, o Celebrimbor tá até olhando para ela, tem uma outra moça, que não é a Galadriel. Também deve ser importante, né? Então... Esse banquete, observem bem essa mesa aí, tá? Porque é, saiu um, um, um outro teaser, acho que essa semana, não sei quando que foi, não lembro agora, que mostra né, o Elrond e o Durin, quarto ali, eles conversando em Lindon, aparentemente, pelas árvores, pelo dourado da, das folhas ali, aquilo ali é em Lindon, e os elfos carregando uma pedra exatamente com esse formato dessa mesa que essa mesa parece ser de madeira ou de pedra tá, tá não dá para definir muito bem mas é, vai aparecer aqui vou colocar para vocês essa pedra que os elfos estão carregando do tamanho dessa dessa mesa aí para esse banquete então parece que ou os elfos deram de presente uma pedra para os anãos. É bem bizarro pensar isso, mas não sei. <risos> Por, quê? Por que, que os elfos vão carregar o tampo de uma mesa? Né? Uma pedra no formato de uma mesa. E atrás deles estão Elrond e Durin, quarto, conversando. Né? Tem essa cena. Não sei. Eu sei que esse lugar possivelmente seja, é, seja em, em Lindon. Eu acredito. Não acredito que, que seja... É, em em Khazadon Se for em Khazadon é, Pelos detalhes Eles prepararam um local mesmo Só para receber os elfos Entendeu? Os anãos prepararam Vamos receber os elfos Vamos preparar um local com ornamentos Com detalhes com, com uma decoração élfica Porque essa decoração que a gente vê em volta As pilastras, os lustres Não tem a ver com Khazadon, com Moria Então ou é em Lindon até pensei em ser em Eregion, talvez, né? Mas ou é em Lindon, né? E depois eles pegam essa pedra... É, ou eles estão trazendo essa pedra de Casadun como presente dos anãos, né? Para Lindon. Ou o contrário. Estão levando essa pedra de Lindon para os anãos de Casadun né? Mas tem alguma, algum mistério aí. E aí, por, pela cena do, elfo, do, do Elrond conversando com Durin... E vendo essa pedra sendo carregada por elfos... É, essa cena estar em Lindon, né, pelas folhas e tudo mais, eu acredito que esse lugar seja Lindon. Porém, a gente olhando lá de fundo, as luzes ali, eu estou muito em dúvida. Vocês viram que eu enrolei, enrolei, enrolei, eu estou em dúvida se é do um, e um local preparado para receber os elfos, com a estética élfica, ou se é Lindon mesmo. Ah, escrevam aí o que, que vocês acham, essas teorias malucas que eu, que eu dei essa volta toda nossos corações. Olha que legal aqui, a Eleanor, né? A Nori entregando uma maçã para o estranho, né? Aquela famosa cena, aquele take, né? Aquela imagem que saiu né? daqui, ó. Essa imagem bonita. Corações? Olha só. E essa frase que o largo Brandfield fala é, é maravilhosa, né? São maiores do que nossos pés. Ó, vou voltar só pra gente escutar a frase novamente, né? Os leais uns aos outros. Nossos corações são maiores do que nossos pés. Muito legal, né? Nossos corações são maiores do que os nossos pés, né? É, é o Hobbit. O, quem não ama Hobbit, né? É melhor raça de corações todos. Mai... E aqui, eu até postei essa foto aqui. Postei um print disso daqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Opa! Meu, aqui, esse cara <risos> tá muito legal, né? Tá, esse visual tá muito bacana. Lembra um profeta bíblico, né? Aqui, no mínimo, Elias com, com, com seu casaco. Aqui o João Batista com peles de camelo, né? Mas muito, muita pegada de profeta, né? Então... Fica a dica aí. E antes de continuarmos essa análise surreal, olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like. Então já dá um joinha aí para o Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior. Continuando. São maiores do que nossos pés. Daqui é o, o Largo, né, Brandtfoot, como eu falei, que é o Dylan Smith. Olha só que temos aqui. Nós temos esse monstro, essa serpente marinha, talvez, né? A gente pode observar que ele já foi meio que... Ele já atacou e já foi atacado talvez. Porque você pode ver, vocês podem ver aqui que tem como se fosse um arpão, talvez. Uma flecha já nele aqui, né? Então o pessoal já tentou de alguma forma é, matar esse bicho aqui. Ah, e outra coisa que a gente pode ver aqui, ó. É que tem mais... Temos mais pessoas na jangada, né, lá com o Essa daqui é a jangada do Hallibrand, está sendo atacada. Podemos ver ali, ó, a sombra, a silhueta, né, é de mais pessoas, né. E acredito que no final resta, fica só ele, porque eu não sei, né, mas fica só ele, que é quando ele encontra Galadriel, né. Olha ela aí. Alguém dá a mão ali pro Hallibrand, né? Ah, essa cena também é bem legal, muito linda mesmo, assim. Acho maravilhoso isso daqui. Mais um cenário da Nova Zelândia, né? Sobreviver a isso. Você e eu. Aí. Ismael Cruz, né? O Aranjo. E a Bruni. Estão tão mal, hein? O vilarejo atacado. <risos> Mais uma vez aquela cena, né, de um grupo aqui correndo Que vai, eles vão fazer essa conexão com o grupo ali da Galadriel, né e, Mas não sei se é o mesmo grupo, tá é, Igual eu falei, são várias cenas, takes que são totalmente Às vezes são cenas totalmente diferentes, em momentos diferentes E é só pra enganar a gente, né O que estão fazendo, né, com maestria Comandante, espere Não, vamos prosseguir Olha só, a gente pode ver eles ali na nevasca, né, naquela missão da Galadriel, e o cara fala pra Galadriel, que é a comandante do exército ali, dos exércitos do norte, né, como a gente já viu, o exército de Lindon, de Gil-Galad, e um dos soldados fala pra comandante esperar porque caiu um cara aqui, e a Galadriel falou, hum, tipo, deixa morrer. Comandante, espere! Não, vamos prosseguir! Não, vamos prosseguir <risos> Quis nem saber Por quê? Essa cena também aqui é interessante Porque a gente pode ver ali, ó Que temos uma cabana saindo fumaça Vocês podem observar aqui embaixo, do meu lado A gente tem uma cabana saindo fumaça Mas que parece um jipe Sabe quando aqueles caras que, que, que gostam de viajar, de carro e tudo mais Um Jeepzão. Sair aí explorando a natureza <risos> Parece isso, né Mas acredito, seja uma cabana, né Não tem como ser um carro aqui, né Obviamente Olha lá, olha o jipão <risos> Ah, essa frase é engraçada O Halbrand pergunta Por que a Galadriel continua a lutar E ela responde, mas em outro momento Outra cena também é, Que não está conectada Por que continua a lutar porque é uma tempestade em mim, Louca, uma tempestade nela. <risos> e aqui a gente vê o Troll das Neves, né? Porque, é uma tempestade em mim. Porque essa, essa cena aqui A cena dele, deles é em outro ambiente e aqui ela está é, em Númenor mesmo. Por mais que eles estejam também em Númenor na cena anterior ali, quando o Halbrand fala com ela. Porém, é, estão, em, estão em outro lugar, né? Por que a lutar? Porque há é uma tempestade em mim. Vocês viram aqui, né? Ela enfrentando o Troll das Neves, né? Aquele padrão élfico, né? É uma tempestade em mim. E aqui a gente tem outra cena, né? Mais uma paisagem aqui. E aí eles fazem o link desse, desse local, dessa paisagem com as geleiras, né? Calando. Você já lutou por muito tempo, Galadriel. Aí, ó, mais uma vez aquela adaga, né? A adaga do irmão dela, do Finrod que a gente viu ela pegando lá no funeral dele, no, no começo do, do, do trailer. E mais uma vez o João Grilo tá falando pra ela entregar a espada, né? Sua espada. Só voltar a frase aqui dele. Você já lutou por muito tempo, Galadriel. Enuncie a sua espada. Esse João Grilo tá chato, hein, mano? Vamos ver se a gente vai gostar do Aaron nessa série, né? O bicho causa demais. <risos> Mas eu acredito que ele também tem um senso meio cômico, né? Vamos ver. Aqui a gente tem o exército, né? Aquelas teorias que eu tinha falado antes, né? Sobre o exército Númenoriano. Númenoriano indo até... É o vilarejo de Bronwyn para ajudar, porque o vilarejo dela também foi atacado ali, né? Por orcs. Temos a ajuda ali dos dois elfos, mas dois elfos para combater os orcs é muito difícil, né? Um, aquele grupo gigante lá de orcs, né? Então, acredito que o exército númenoriano chega aqui... É bem depois, né? Tipo os orcs já dominaram o vilarejo, já não restam mais ninguém, não resta mais ninguém, não, a Brono e o Theo e, e o Arundir. o Arundir não está mais aqui, né? Então vamos ver aqui, eles utilizando uma tática de correntes para derrubar né, um grupo inteiro, achei bem legal mesmo. Então a gente pode ver que é, é o exército mesmo aqui, ó, no Menoriano. A gente pode ver os cavalos, as armaduras né? e aquela, aquele padrão de, de casa, né? de, de cabana também, é, do vilarejo da Bronwyn, né E os bichões aqui, ó, a gente pode ver que é feito prático, que não é CGI né? no rosto deles aqui. Dei mais uma pausa para a gente observar. Aí temos aqui a Emma Horvath. É Horvath, acho que fala o nome dela, né? Ela faz a Eärien, né? Que é a, a irmã de Sildur e também é a filha de Elendil, né? Então temos ela aqui chorando. Mais uma vez as folhas da árvore branca de Nimloth caindo aqui e ela chorando. Então essa daqui é a Eärien, nossa querida Emma Horvath. Né? Então ela está chorando aqui. Acredito que se despedindo, né? Por causa da despedida dela do, do irmão e Sildor. Não sei se eles são tretados, se eles têm algum algum problema. Mas acredito que ela está se despedindo ali pela pela galera que está ali também, né? Está se despedindo ou do irmão ou de outra pessoa, de alguém que está partindo de Númenor, né? Seja para uma batalha ou para alguma expedição, alguma jornada, né? Essa parte é legal aqui, ó. a gente pode ver o Arondir. Olha só, ele correndo ali em cima das correntes e atacando uns orcs ali. Ó. Olha o pulo que ele dá, tá com tipo um, um machado. Bem legal, a gente já viu esse, essa cena, esse take, né? E aqui é bem interessante, muito legal mesmo que... Um elevador em Moria, em casa, dom né? Um elevador, temos ali o Elrond e o Durin quarto, subindo de elevador. Não vamos subir de escada não, meu irmão. Pra que gastar aí perna? Vamos, vamos subir de elevador aqui. <música> temos o Halbrand aqui, ó. A gente pode ver a espada dele ali, que a gente viu, em, viu no pôster né, dele, a espada... Com a cabeça de... No cabo, né? Da espada. Tem a cabeça de um cavalo ali. É, e ele tá atacando aqui alguma coisa, né? Mais uma vez mudando a feição dele, né? Como sempre. transmorfo. Aqui temos o estranho, né? Dando um gritão e as coisas todas tremendo e tensa. E parece que ele tem esse poder, né? Porque tem outra cena dele ali. Quando ele chega mesmo. Que ele pega ali na, na mão... Ou, ou ele toca, não lembro se ele toca no chão, toca na rocha e tudo começa a, a, a tremer, a ventar muito, na verdade, né? E aqui novamente ele dá um gritão e começa a ventar tudo. até voltar pra gente pegar direito esse take, ó. Olha lá, ó. Temos o Isildur aqui vendo alguma coisa muito grave acontecer. Olá. lá. Aqui ele já não tá com aquela roupa, né? Com aquelas vestes. É, de marinheiro, né? com aquela cor turquesa escuro, segundo a minha análise. Está já com uma armadura, né? Ele tirou, na verdade, a parte da armadura, mas está com a parte de baixo da veste de armadura, né? Uma explosão aqui. Quem gosta de ver fogo nos barquinhos, né? Tem um, tocar fogo no, no parquinho, tem um fogo no, no barquinho. Então, vai ter... Essa explosão aqui, acredito que ainda é em Númenor, né? Pelo... Númenor à noite, né? Explodiram aqui, é, um barco. Ah! Que essa é a galera que a gente queria ver, né? Olha ela com a espada. Mas sem ela, o que eu serei? Não, isso é legal demais, porque é, ela tá respondendo ao Elrond, né? Para Entregar a espada dela, você já lutou o tempo demais, entregue sua espada. E aí a resposta dela. Mas sem ela o que eu serei? Mas sem ela o que eu serei? Sem a espada, olha só. Então, 2 de setembro aí, nova série, os Anéis de Poder. Só lembrando que no Brasil, na verdade, nós teremos já ali, é, como se fosse uma pré-estreia, né? No dia um dia 1 de setembro, às 22 horas, já estará disponível, já estarão, na verdade, né, disponíveis no Prime Video, é, os dois primeiros episódios. Prime Video, né? para ser um pouco mais, né? E aí, dia 1 de setembro, às 22 horas, né? E teremos algumas exibições aí, é, mundiais, não sei se, se vai rolar isso aqui no Brasil, não temos nada confirmado ainda, mas temos alguns países... Que terão exibições no dia 31, né? Ter, ter exibições nos cinemas, né? Tá rolando algum abaixo assinado para poder trazer essa exibição para que essa série, ou pelo menos os dois primeiros episódios, sejam exibidos nos cinemas brasileiros.